Ai ai, acho que eu vou passear um pouco. Ô oh, mãe, você quer um panda? Não. Para onde você tá indo? Não interessa. Tem certeza que você não quer, ele voa. Ah, tá bom, que lindo! Eu quero.